Dicas para despesas em geral. Numerem os contratos, porque na hora que você tiver a nota fiscal, na hora que você fizer o pagamento daquela despesa que você contratou, você vincula a nota fiscal ao contrato. Uma bobeira. Faz uma diferença na análise. E sem contar, uma coisa que eu gosto muito de dizer que você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. O impacto de uma conta organizada para o analista, ela fala, ela tem seu tom. Aquela conta que chega de forma desorganizada, bagunçada, mostra para o analista que ali tem irregularidades a serem detectadas. Ter essa organização documental vai fazer com que vocês cheguem muito próximos, né, que vocês realmente abracem aí a aprovação. Percebam que eu coloco ali para organizar com antecedência as pastas de documentos. Lembra lá no checklist? Cuidar, planejar, como é que vai digitalizar tudo isso. Porque na hora que for inserir no SPCE, você vai ter que inserir, num único documento, todos os documentos que dizem respeito àquela despesa. Quantos documentos envolvem uma despesa? Vários, a depender da despesa. Às vezes, a troca de e-mail inicial da pesquisa, o contrato que foi firmado, o pagamento que foi feito, a nota fiscal que foi emitida... O recibo do pagamento. Vai juntar tudo isso num PDF único, unido. O pessoal usa muito o I Love PDF, que junta lá os PDFs. E naquela tela, daquela despesa que está sendo colocada lá no SPCE, você vai juntar esse documento único com o rol da historinha que aquela despesa, desde que ela começou até quando ela acabou. Se você não tiver isso organizado no computador inicialmente, imagina depois. Como é que você vai juntar tudo isso para colocar lá? Não vai rolar. A diligência vai vir? 200% de certeza. Então, organizem esse ponto que é importante. Notas explicativas. Notas explicativas salvam contas sem linguagem juridiquês, sem ir ao centro da terra, sem dar a volta ao mundo em sagas objetivas, claras, diretas, numa linguagem simples. Olha, tal lançamento de tal conta aconteceu assim? Na verdade, isso não foi um crédito, isso foi um cheque sem fundo. Então, esse cheque sem fundo, aconteceu isso, aquilo, aquilo outro. Olha, esse contrato de pessoal... O prestador de contas sumiu, constava inicialmente o valor tal do contrato lá para pagamento daquela mão de obra, só que ele foi embora para o Nordeste, ele sumiu, ele foi para outra campanha, para outro candidato, então esse contrato ficou no valor agora tal e por isso foi feita uma alteração no lançamento, isso salva contas. Sabe por quê? O prazo da diligência são três dias. Primeiro, chega aquele calhamaço com aquele brasão que você entra no transe. Você já não sabe nem como é seu nome. Depois da eleição, você já está destruído emocional e psiquiatricamente. Chega oitenta e tantas, cento e tantas páginas para você digerir com perguntas que você começa a ter raiva e começa a ficar cego. Como que perguntou isso? Isso está lá. Se tá lá e está sendo perguntado, fala de novo de outra forma porque eu já vi não vou nem responder tá lá e ser desaprovado pelo que nem respondeu o que estava lá Na vida gente, comunicação não é como a gente fala é como se escuta se ele está dizendo que ele não entendeu o que ele leu, ele não escutou o que você falou fala de outra forma. Uma sutileza, uma delicadeza. Muita conta desaprovada por isso. Imagine, isso inclusive, essas coisas todas, foi isso que me motivou a dar aula, lá na época que eu ficava no balcão com o seu Erivaldo, há 30 anos atrás. E eu ficava, seu Erivaldo, como é possível? Olha, olha o que esse advogado fez nessa prestação de contas. Ao invés de defender, ele piorou a situação. E ficávamos lá horas, tardes inteiras, tomávamos litros de café conversando, porque eu sempre gostei muito dessa coisa do balcão, né? do, do, da compreensão do, do público. né? Olha o que ele fez. Porque a pessoa, às vezes, não é que ela não sabe o que está fazendo. Ela não pensa que quem vai receber aquela informação pode não entender o que ela sabe estar fazendo. Não esqueçam disso. Na vida, né? Na vida. Prestação de contas é... É bem a vida, né?